Oi, pessoal! Então agora a gente fala sobre queda livre, que é, uma, que é uma aplicação do movimento retilíneo uniformemente acelerado que a gente viu até agora de uma maneira mais teórica, um pouco mais abstrata. A queda livre é um movimento onde só a gravidade atua sobre o objeto. Tá? E isso, na, na realidade, não é possível no geral aqui no planeta Terra isso só vai acontecer com boa aproximação quando a gente puder evitar uh, levar em conta os efeitos de resistência do ar. Tá? Então sempre que a gente puder ignorar os efeitos de resistência do ar, ou seja, quando eles forem muito pequenos sobre o movimento do corpo, a gente vai poder falar que o objeto está em queda livre. Tá? E no caso, a palavra queda... É uma dessas palavras em Física que são um pouco problemáticas. Tá? Quando a gente fala, quando a gente pensa no, no significado dela no nosso dia a dia e no significado em Física. Por quê? Porque no nosso dia a dia, quando a gente fala em queda, a gente está sempre pensando em um objeto se movendo em direção ao chão. Isso que é uma queda, né? do, do ponto de vista do nosso dia a dia. O problema é que na Física... A definição de queda livre nos diz que é um movimento onde só a, só a força da gravidade atua sobre o objeto. Isso é um movimento de queda livre. Tá? E aí, no caso da, da, da queda livre, mesmo um movimento de subida de um corpo, mesmo que ele esteja se afastando do chão, tá? ele vai ser chamado de queda livre também, basta que... Né? A gravidade esteja só a gravidade esteja atuando, esteja atuando sobre esse objeto. Tá? E um exemplo um exemplo de um movimento de, de queda livre que a gente vai analisar nesse vídeo é justamente uma bolinha sendo jogada para cima. Tá? Então agora vamos dar uma olhada no movimento de uma bolinha sendo jogada para cima. Para isso eu vou usar um programa muito legal chamado Tracker. Esse programa permite que você coloque um vídeo nele e analise o, o movimento né, do, do objeto, tá? É, e aqui ele pode, você pode até olhar o movimento dele quadro a quadro, tá? Então vamos ver esse vídeo aqui. Esse vídeo não tem a qualidade muito boa, tá? É um vídeo aparentemente antigo e, e, e codificado de uma maneira um pouco estranha, tá? Mas ele vai servir para a gente analisar o movimento de queda livre. Tá? Então, fixem a atenção de vocês só nessa bolinha de baixo aqui. Você nota que tem um fantasma da mão do, do, do, do homem que joga. Esse homem vai jogar uma bolinha para cima e vai ter um fantasma aparecendo aqui. Né? Essa bolinha de cima aqui é um fantasma. Tem a bolinha aqui embaixo. É nessa daqui que a gente vai fixar o um movimento. Depois eu vou facilitar isso acontecer. Mas, essencialmente, o que é um movimento de queda livre? Um movimento de queda livre é um movimento em que a bolinha sobe e depois desce. Nesse movimento aqui, a resistência do ar certamente está agindo, mas ela a resistência do ar, nesse caso, é tão pequenininha, e a gente vai ver que ela é muito pequena, que a gente vai poder simplesmente ignorar a presença dela, desprezar todos os efeitos da resistência do ar e dizer que o corpo está que o corpo está em queda livre, tá certo? Vamos voltar ao começo do vídeo e vamos vamos dar uma olhada no, no movimento. Agora eu vou ter que mexer um pouquinho a minha janelinha da da câmera aqui, tá? Mas vamos olhar esse movimento quadro a quadro. Então a bolinha sobe, tá? Olha só a bolinha de baixo. Bolinha sobe. Parece que ela diminui a velocidade na subida, não é? Vamos voltar aqui um pouquinho. Nota que... A bolinha tá Chega um ponto que ela diminui a velocidade, inverte o sentido do movimento, e aí ela começa a ganhar mais velocidade para baixo. Tá? Então, de um ponto de vista de primeira olhada, mais atenta ao problema da, da, da queda livre, que é uma coisa que a gente nunca olha real, com a real atenção que, que deve ser olhada, até porque nós não analisamos, não costumamos analisar o movimento de cada livro com esse tipo de, de ferramenta, né? a gente já começa a ver que a bolinha sobe perdendo velocidade, ou seja, a velocidade dela diminuindo, e depois ela começa a descer ganhando velocidade. Vamos olhar isso daí de uma maneira um pouco mais detalhada. Vamos botar um sistema de coordenadas aqui. Tá? Então Y crescente eu vou tomar nesse sentido aqui né, que o meu cursor do mouse está fazendo agora. Ele, y crescente é para cima nesse eixo de coordenadas. Okay? O jeito que o homem joga a bola não é um movimento estritamente só em linha reta para cima porque é muito difícil a gente jogar realmente uma bolinha né sem que ela vá um pouquinho para frente ou um pouquinho para trás mas a gente pode ver que com razoável aproximação a bolinha se move só em linha reta para cima nós vamos desprezar por enquanto esse movimento na horizontal tá ok vamos fazer a aproximação de que essa bolinha só que essa bolinha só eh, se move em linha reta ao longo do eixo y e aí, vamos olhar agora, vamos começar a analisar agora os deslocamentos dessa bolinha, tanto na subida quanto na descida. Para isso, eu, vou, eu já marquei as posições da minha, da minha bolinha no vídeo, tá e agora eu vou fazer essas posições ficarem visíveis aqui. Então vamos voltar ao início do vídeo, a primeira posição da bolinha está aqui, e agora, se eu for olhar... E agora eu vou fazer uma coisa, né, antes de antes de tocar o vídeo de novo. A gente já viu que é a bolinha aqui e quando quando eu fizer, quando eu tocar esse vídeo, né, vão aparecer as posições das bolinhas em tempos, em instantes de tempo sucessivos, né, marcadas com esses quadradinhos vermelhos. Agora eu posso tirar o meu vídeo para facilitar a visualização. Então agora vai ficar só Agora, agora vai ficar só a posição da bolinha marcada aqui. Quando eu toco o meu vídeo, né, tá aí o movimento da minha bolinha. Tá certo? O movimento da minha bolinha é esse. Vamos olhar agora com algumas das, das posições sucessivas aparecendo. Eu vou colocar o instante de tempo aqui. Esse aqui é o instante T igual a zero. E depois vem o primeiro, segundo, terceiro instante de tempo, tá? e vou deixar algumas posições da bolinha aparecendo aqui simultaneamente. Então vamos avançar um quadro aqui, ele mantém o instante T0 e marca a posição no instante T1, Y1. Vamos olhar mais um, se eu olhar o deslocamento da bolinha daqui para cá, de 0 para 1 e de 1 para 2, dá a impressão de que ele tá que esses deslocamentos estão diminuindo. Vamos olhar mais um. É, tá claro, razoavelmente claro aqui que esses deslocamentos estão diminuindo a bolinha à medida que a bolinha sobe. Vamos olhar mais alguns aqui, né? Vamos subir um pouco mais. Olha aqui, tá vendo como os deslocamentos estão ficando cada vez menores entre à medida que o tempo passa? Então, chega uma hora que a bolinha 10, instante T10, instante T11, instante T12 e instante T13. Agora fica um pouco embolado, mas a gente consegue ver. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui para mostrar para vocês. Né? A gente já consegue ver que do instante 12 para o instante 13, a bolinha Inverteu o sentido do movimento dela, tá? Então agora eu vou dar um, um zoom out aqui, voltamos ao onde a gente estava e vamos olhar agora o que que acontece com o movimento, tá? Vamos olhar os deslocamentos, não tá, tá razoavelmente claro daqui que do instante 13 para o instante 14 houve um certo deslocamento. E o deslocamento do, do instante 14 para o instante 15 aumenta. A mesma coisa para o 16. Vamos continuar a olhar o movimento e ver se isso é verdade. Agora a gente começa a ver mais claramente que os deslocamentos entre instantes de tempo sucessivos estão realmente aumentando. Tá? E a bolinha então está ganhando velocidade só aqui para baixo, no sentido de Y decrescente. Então a gente já viu que a bolinha tem velocidade, né? os deslocamentos aqui na subida são positivos, portanto a velocidade é positiva, mas a velocidade vai diminuindo de valor. À medida que o tempo vai subindo e a bolinha vai subindo para cima. Ora, velocidade positiva mais decrescendo de valor... Quer dizer que a minha aceleração vai ter um valor negativo. Correto? Então, minha velocidade, enquanto ela estiver positiva e a força da gravidade estiver atuando sobre ela, ela vai perder velocidade. É aquele vídeo em que eu fiz para vocês as relações entre sinal da velocidade e sinal da aceleração. tá certo? Chega um ponto, mais ou menos pelo instante 12... Em que a bolinha para ela tem que parar tá certo porque depois ela vai começar a descer e agora ela chegou num ponto em que ela tem velocidade igual a zero e a gente vai ver isso no próximo vídeo com mais clareza ainda através de um gráfico e ela começa a ganhar velocidade para baixo os deslocamentos aqui são todos negativos então quer dizer que a velocidade dessa dessa bolinha está negativa. Tá na, essa bolinha está se movendo na direção de, X de, de Y decrescente. Está certo? E agora, o que, que acontece? Como a minha aceleração é negativa, agora ela vai fazer com que a velocidade aumente com o tempo. Isso sai das próprias equações que nós vamos revisar aqui. Tá? E aí a gente vê que a bolinha né, vai ganhando velocidade à medida que ela vai descendo. Então vamos, vamos olhar aqui, vamos olhar aqui o nosso, vamos voltar aqui para os nossos slides, tá, opa, vamos voltar aqui para os nossos slides, então né, vamos lembrar, na subida a minha bolinha tem velocidade positiva, mas ela se move cada vez mais lentamente e na descida, a minha bolinha tem velocidade negativa, mas a bolinha se move cada vez mais rapidamente. Isso quer dizer que a gravidade tem... Quando a gente colocar a aceleração da gravidade nas equações, na equação horária para posição, equação horária para velocidade do corpo em função do tempo, a gente vai ter que colocar um sinal negativo na aceleração nessas equações. Tá? Quando a gente fala... Em, em aceleração da gravidade, né? a gente sempre fala que g é 9,8 metros por segundo ao quadrado, correto? Mas aqui eu estou falando para vocês que a aceleração é negativa. Por quê? Porque g igual a 9,8 metros por segundo, na verdade, é o módulo da aceleração da gravidade. Tá? Então a gente fala que, as, que, o, que um corpo em queda livre tem aceleração em módulo 9,8, mais... Uh, quando a gente usar as equações lá, a gente vai ter que colocar o sinal da aceleração de maneira correta. Tá? G, então, é o módulo da aceleração de um objeto em queda livre. E se vocês lembrarem das equações de, das equações horárias, principalmente para a posição, em hora nenhuma a massa do objeto entra. Então, todo objeto, quando a gente puder desprezar os efeitos da, da, da força de, de arraste né? da resistência do ar, esse objeto vai cair com aceleração 9,8 metros por segundo ao quadrado. não importa a massa desse objeto.? Tá? Vamos pegar aqui então a nossa equação horária pras, a nossa equação horária para as posições. Nota que a massa aqui não aparece em lugar nenhum. Tá certo? Então, realmente, essa equação vai valer tanto para um elefante quanto para uma, uma, uma bolinha de tênis, se eu puder desprezar para os dois né, os efeitos de resistência do ar. E aqui nota que a equação tem Δy, V0y, Δt, que é a velocidade inicial da bolinha em, no, na, na direção y, né? que é a velocidade que ela tem quando ela se solta da mão do... Do, do, do homem que joga que a joga bolinha, mais meio da aceleração ao longo de Y vezes delta T ao quadrado. Quando a gente for escrever essa equação aqui, que vale para qualquer tipo de movimento acelerado ao longo do eixo Y, mas considerando o caso particular de queda livre, a gente vai ter que colocar aqui o... A gente vai ter que colocar aqui menos G. E quando a gente coloca menos G... Esse termo aqui se torna todo ele, o termo de delta T quadrado se torna todo ele negativo. Isso é que faz né, com que, na subida, os deslocamentos Δy sejam cada vez menores e que, na descida, eles sejam cada vez maiores. Tá? Sobre a velocidade da, da, da minha bolinha, né, é, v, é Vy, é V0y, mais aceleração na direção y vezes delta t quando a gente for escrever essa equação geral aqui particularizando para o caso de queda livre nós vamos ter que colocar o sinal negativo em g quando a gente substitui o valor aqui tá certo? e essa equação vai ficar vy de t é v 0 y menos g delta t lembrando que g como é um, um, um módulo de um número é positivo então a gente precisa colocar o sinal negativo para levar, levar em consideração o fato de que a minha aceleração vai fazer com que o corpo tenda a se mover na, na, em, em direção a Y negativo. Tá? É, então cuidado com esse sinal negativo. E finalmente, para a gente terminar esse vídeo, tem um momento, um momento do, do, da, da trajetória da bolinha, né? que a bolinha está fazendo a trajetória dela é, para cima e, e, e para baixo, né? É, em que ela fica parada no ar. Mas é só por um instantezinho de tempo. Tá? Pensa agora em instante de tempo, não em intervalo de tempo. Ela fica parada por um instante de tempo. Quando que eu, como é que eu sei que instante de tempo é esse? Tá? Basicamente, eu pego a minha equação para as velocidades, aqui, já particularizada para, para o caso de queda livre, Posso fazer Δt igual a zero. Então isso daqui vai ficar simplesmente t. Ok? E o que, que eu quero? Eu quero um instante de tempo em que a minha bolinha tem velocidade em y igual a zero. O que, que eu vou fazer? Vou fazer essa equação toda ser igual a zero. E agora eu isolo Δt e obtenho que Δt é V0y sobre g. Lembra que Δt é t menos t0. Se meu t0 zero for 0, zero, Δt se resume ao próprio instante de tempo. Tá? Então, vai ser a velocidade inicial na direção y, isso no caso da subida, né? dividido por g. Se a bolinha já começar de cima, a velocidade inicial dela vai ser negativa e esse cara nunca vai ser, nunca vai ser zero Tá ok? Então... É, eu acho que por enquanto é isso, e agora no próximo vídeo a gente vai relacionar né, uh, o movimento de queda livre com gráficos usando esse programa fantástico que é o, o Tracker.